Me chamaram de pilantra, me chamaram de manipulador, mandaram eu me ferrar, mandaram eu tomar naquele lugar, me xingaram bastante, bastante, bastante. Mas teve pessoas que gostaram também. Eu postei recentemente no Facebook um vídeo falando da diferença entre a mentalidade das pessoas ricas e bem-sucedidas, das pobres e mal-sucedidas. E eu fiquei impressionado como as pessoas que têm a mentalidade de pobreza, como elas se ofendem e aí começaram a me xingar, falaram um monte de coisa, falaram assim, é, você só é possível ficar rico roubando, só político fica rico no Brasil, é impossível ficar rico no Brasil. E quando eu comecei a ler esses comentários, era exatamente o que eu dizia quando eu era pobre, quando eu não conseguia ter resultado na vida, quando eu não conseguia crescer. E quando eu falo entre rico e pobre, eu tô falando de mentalidade, porque tudo começa pela mentalidade. Primeiro, a pessoa precisa se tornar rica aqui na mente dela ela precisa acreditar que é possível, ela precisa buscar. Eu, por exemplo, ouvi e li os Segredos da Mente Milionária mais de 15 vezes. Eu investi, eu aprendi li vários livros. E isso foi mudando a minha mentalidade, porque eu pensava exatamente como essas pessoas. Só que a pessoa que é humilde, ela para para aprender. Ela fala assim, deixa eu ver, se eu estou tendo resultados negativos na minha vida, deixa eu ver o que eu posso fazer para mudar. Como é que eu posso aprender? para mudar os meus resultados. E a pessoa que tem mentalidade de pobreza, ela justifica os seus resultados, fica colocando a culpa nos outros. Não, não dá para ficar rico no Brasil. E, aí eles falam assim, não, é porque esses empresários manipuladores que ficam enriquecendo a custa dos outros. Carlos Wizard Martins, no livro O Desperte o Milionário que é em Você, ele fala que 90% das pessoas que se tornaram milionárias, elas saíram do zero. Não tinham pais, pais ricos, nem padrinhos ricos, nem roubaram, eles saíram do zero mesmo e conseguiram crescer. Então, quando se fala de riqueza e pobreza, a gente sempre tem duas opções, uma é eu vou pagar o preço, vou buscar os caminhos, vou buscar aprender, vou ler os livros que mudam a minha mentalidade, que mostram quais são as estratégias e técnicas que eu posso usar para mudar a minha vida. Ou eu posso ficar me vitimando, colocando a culpa nas situações, nas circunstâncias. No Brasil, posso ficar sempre arrumando uma desculpa para justificar porque que eu não consigo mudar a minha situação. E agora eu vou dar minha corridinha de 6km, porque como eu tenho aprendido e tenho falado, tudo na vida, ou você tem uma desculpa ou você tem um resultado.